Imagine que você está sentado, relaxando, você consegue ver as ondas, escutar os pássaros, nada pode tornar isso melhor. Até que seu amigo Arthur te empurre e você quebra o pescoço. Idiota. Essa é a primeira lei de Newton. Quem é Newton, você está se perguntando? Ele é... o cara da maçã. Mas ele também é conhecido por ser um dos mais importantes físicos que já existiram. Enfim, a primeira lei basicamente diz que todo o corpo que está em movimento ou repouso fica nesse estado, a menos que forças externas, no caso, seu amigo Arthur, sejam aplicadas a ele. É como bater de carro, só que com matemática. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, a força resultante aplicada com o corpo de ser descrito uh, Digamos que você esteja correndo atrás do Arthur. Um dos fatores em quem vai ganhar essa corrida é a massa. No caso, seu peso. A outra é a força que ela vai aplicar no solo durante a corrida. E assim as pessoas com mais massa tem que fazer mais força para ter mais velocidade. Essa é a segunda lei. Eu acho. É complicado. Bom, finalmente a terceira lei. Essa é chamada de princípio da ação e reação. Uh, não. Não nesse esse tipo de ação, para. Ah, uh, tá toda a força de... Ah, muito texto. Basicamente, essa lei diz que se você pegar um taco de beisebol e dar uma no Arthur, o taco vai reagir viajando no sentido oposto, com a mesma força. Com isso, uh, Newton não só nos deu muita matemática, mas nos deu uma coisa diferente, um novo significado. E mais certeza de que nada importa que todos vamos morrer.